vingar Mandou chamar uma novinha Pra ir dançar na barraria Seu espinhaço já sarou Tomou uma medicação O rei agora tá zerado E quer dançar um forrozão Olha o rei sacudindo a novinha O rei tá maltratando a novinha Olha o rei sacudindo a novinha Novinha vai sair daqui passando mal Olha o rei sacudindo a novinha o rei tá judiando a novinha Queria se vingar. Mandou chamar uma novinha. Para dançar na barraria. Seu espinhaço já sarou. Tomou uma medicação. O rei agora tá zerado. E quer dançar um forrozão Olha o rei sacudindo a novinha. O rei tá sacudindo a novinha. Olha o rei sacudindo a novinha. Novinha vai sair daqui passando mal. O rei tá ajudando a novinha. Olha o rei maltratando a novinha, o rei tá ajudando da novinha. Novinha vai sair daqui pro hospital.